Olá! Tarde, como é que tá aí? Tudo, Tudo, bem? Tudo bem? Meu amigo. Seu nome é Lázaro. Meu nome é Gilena. Eu tô precisando de um emprego. As coisas não estão coisa é tá muito boas lá em casa. É. Eu vim na cidade vizinha aqui, de Teolândia. Aqui é o Cocão, né? Aí o pessoal mudou pra procurar o senhor conhecido como Gileno, o senhor tem de cacau, banana. E eu tô precisando de um trabalho, porque a não tá muito fácil não no momento aqui, está sem trabalho aqui, não. mas está só aí com os colegas, mas eu sei trabalhar, basta você dar oportunidade, é que nós que, que pega lixado aqui, Ubi, ó. Aqui eu sei, ó. É assim, ó. Cria a terra toda, Ubi, ó. Está tendo certo, ó. Só para assim, só de oportunidade. Pronto. Oportunidade para poder levar o povo para casa, as coisas estão tá difíceis. não sabe mais o que fazer, uhum. tudo subindo, a carne, o ano Não fale nada, mas o governo que a gente tem... Está um... difícil, a gente não e sabe... Na, aí governo, aí a gente está passando dificuldade, passando mesmo pelas graças de Deus. É verdade, meu irmão. Eu já tenho, depois dessa pandemia, tenho dois anos empregado acredita, homem? Eu parti com a nossa, eu vivia também na cidade grande, construção civil, tá? Mas não deu para mim mais, as condições ficou ruins, desempregado também. Aí eu parti com a roça, hoje em dia eu vivo boa, sem desejo de pensando, Como é a linda daqui da roça, né, velho? Para criar, para cuidar dos nossos filhos. Eles me lamento, peço muito a Deus. Oh, meu Deus, me ajuda, Senhor. Eu acho que tá difícil pra todo mundo, vai me dar oportunidade de trabalhar, O senhor pensar muito bem. Amanhã de manhã eu vou por aqui, tá bom? Beleza. Até, meu irmão. Até, meu irmão. Uma boa sorte aí aqui do seu irmão, um trabalho, tá? Obrigado aí, viu? Valeu, obrigado. Também. Agradecido. Valeu. Oi de casa. Olá. Bom dia, meu amigo. Eu vim aqui porque eu. trabalho, E aí, tudo, tudo bem? E aí? Tem uma coisa comigo hoje aí? Rapaz, eu... tem, tem. Tem, gente fazer Rapaz, o menino chorando. Eu estava, Eu Dima Deus, quando eu aqui hoje, eu aqui. Fizendo um beijo, né? Aí o cacau, né? Tem é, trabalho. Eu uma... Uma é, aqui. Tá é o cacau da Bahia. É? Eu já dei uma trabalhadinha ali hoje, já ali. cheguei, já fiz uma capinadinha ali. Mas está nos horários, se você quiser tomar um café é. aí. Vou é. aceito o aceto, cafezinho. Pronto. Tô com a barriga bem... Pronto. Um café aí, depois, a gente tá. Tudo bem? Tá bom. aí. Depois... Obrigado. Muito não, agradecido. Então é isso. É. eu vim de data aí pra trabalhar, me trabalhando. E com sustento dos meus filhos, entendeu? É bem vale grande. aqui na na roça a luta é um pouco grande, hein? Mas a pessoa devagarzinho a pessoa vence, né? Os poucos trabalhando, já aprendendo as coisas, não um pouquinho. Eu não fui para uma cidade grande hoje, porque os estudos, pratos, é, eu... papai, mamãe, ninguém, é, eu também no tô... colégio. Eu tive a oportunidade de estudar e também vim para a roça, porque na roça é o melhor lugar hoje da pessoa viver, na roça. Muitas coisas boas na roça. A... a produção do Brasil sai tudo da roça. É isso mesmo, se tenho... não tiver o agricultor, como é que, é que os brasileiros comem? É verdade. Tem que ter o, a agricultura, as pessoas para plantar, para ter outros para comer, comprar também, né? Porque se não, não é que vivem a cidade grande sem plantar nada. Aqui eu gosto muito, a natureza aqui é fora de sério, porque respira respirar lá é livre, tem um negócio de... E um horário aqui? Até que hora do trabalho? O horário que a gente pega é o horário de 7 horas. Nossa, meu irmão, hoje você. A gente vai fazer isso serviço aqui. Eu vou começando aí. Eu vou, aqui. eu vou começando aí que eu vou na providência onde a gente está ali para a gente Aonde? Mais ou menos aonde? que Eu quero pegar essa parte aí, ó. Aí por baixo aí você pode meter mão aí subir Aqui vai plantar o que, meu patrão? Aí eu vou gelar essas bananas aí a gente vai jogar um... o bunda de algodão. Isso aqui é um pé de amulso né? é Aqui não é, meu Qual? Um pedinho de amulso. Aqui pode vai né? É, é mas... E esses aqui? esse daqui? é aqui? É o mato. Né? É, é mato, né, meu irmão? É. O mato aqui, a gente vai Eu vou, eu vou tomar um cafezinho ali e vou... daqui a pouco eu tô aí pra gente ver Tudo logo. bem? Tudo bem? Pode estar à vontade aí. Sim, precisar de uma água, alguma coisa, pode dela. Né? E depois vai lá que lá de cima do cacau, né meu patrão? É, depois a gente vai pegar lá o a parte do cacau lá. É, tá bom. Sim. Uh. Obrigado senhor, obrigado. Meu Deus trabalhar a mulher vai ficar feliz assim, né? um trocado hoje o menino vai comer uma rapadura e vai comer o um japá vai ser uma felicidade uma alegria muito boa Esse menino vai eu já vejo aquele menino pulando mas é isso mesmo e vai eu trabalhar continuar né o padrão no marco comigo é que assim Ô minha filha, vem cá. Ai, tá aí. Senta aqui, minha filha, Ai, tá Deu uma oportunidade aquele rapaz ali tá dar um trabalho ali. É. Eu queria um opinião, senhor. Será que ele é de confiança? Eu não sei, não, pai. O senhor já conhece ele, pai? É, ele chegou aqui, não tem nenhum trabalho aí, né, filho? Na situação dele, né? Tá é. Lá. O senhor vai e deixando eu... ele trabalhando, trabalhando. Se ele vê que não é confiança, o senhor manda embora. É. dá dar uma chance aí, né? É. é Mas é uma pessoa boa também, Passou sua necessidade, né? É isso mesmo. Então chega aí, meu jovem. Oi. Então chega aí para a gente ver um trabalho aqui. Ah, tá bom. Olha é a isso aqui. Aham. Uhum. Aí eu queria, eu queria. Olha o Cacau aqui, né? Hummm... falava muito disso. Tá, e agora eu a prioridade de dizer. Que vende diz cacau, cacau aqui na é, Bahia. né? É, eu fazer, eu lá, né? O que eu o que agora, não meu... tá dando para eu queria que eu fosse arrumar essa de cacau aí. Eu nem né? direitinho aí, só poder... Ah, era aqui, aí eu, eu arrumei. E aqui assim, na de ficar, o quê? Aqui é a aí, cacau. Pra lá, cacau. Cacau, essa é uma água de pouco preço. O aqui, pé de todo, o O de deve sair gringo muito. É, é é, é a, a, a gente vai ver se tem mais salho aí, mas... Tem muito trabalho, gente, vai, que trabalha, a gente vai. é... Casé. Aqui é grande essa roça, É é, aqui é grande. É não assim. é muito grande, não mas... Poxa, um grande? Tudo aqui para não dar uma já, só, só, já, aqui já é só o cacau clonado, ó. Aí, ó. né? Entendi, o cacau clonado. Então é. é esse meu padre, que a gente vai plantar hoje, né? É, Também, ele, né? Essa muda aí, a gente vai reitar pra plantar isso. Coisa boa. Coisa boa, né? Vai subir aqui, ó. A minha missão é essa hoje, né? É, hoje a gente vai arrumar aquela muda ali. Da manhã em diante a gente vai ver aqui pra cá o é que a gente vai poder fazer. Tá de boa. Então, tudo bem. Não se preocupe não, pai. É. Ah. Isso aí, é, fica um caminhador ali. Ficou um pouco aqui desse cabelo ali. Ficou um pouco aqui. Cara! Estou trabalhando, estou produzindo, estou sendo o cacau.